Estamos cadastrando novos apresentadores, novos curadores de comunicação, novos comunicadores para essa grade da programação da TV Conexão. Nesse número de WhatsApp você recebe mais informações, falando diretamente comigo. É, esse programa terá a minha supervisão para que você atinja o mesmo sucesso que eu atingi nas redes sociais com o meu trabalho de, de conexão. Aguardo o seu contato para essa guinada, para essa virada para esse divisor de águas na sua carreira de profissional de conexão. Até logo, Raul.